O que é isso, bruh? Uma lista de coisas que você pode usar pra me vencer. Mas, não tem nada nessa lista, bruh. Exatamente.